Sim, isso procede. Todos os partidos são obrigados a abrir a conta doações para a campanha até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham feito. Lembrando que essa conta é obrigatória para todas as esferas, inclusive para as comissões provisórias. Mesmo que não vá participar financeiramente das campanhas, ainda assim... Todos são obrigados a abrir essa conta doações para a campanha, tanto candidatos quanto partidos em todas as suas esferas. Um abraço.